A produção da cachaça envolvia uma diversidade grande de saberes e de fazeres mecânicos. O saber fazer manual e da gente do povo. A madeira era a matéria-prima de engenhos e de engenhocas usadas para a extração do caldo da cana. Sua construção demanda o trabalho de carapinas, carpinteiros e marceneiros, bem como dos ferreiros carapinas atuam na escolha e abate da madeira nos matos e no seu desbaste mais grosseiro. São necessários conhecimentos da natureza do material, suas capacidades plásticas e sobre o tempo certo de retirá-lo. Entra em ação o carpinteiro. Utilizando diversas ferramentas, ele é capaz de montar toda a complexidade dos engenhos e dos coxos para a fermentação da garapa. Os engenhos requisitavam ainda as artes dos ferreiros e dos serralheiros, que confeccionavam as junções entre estruturas de madeira, além dos pregos, ferrolhos e lâminas. Ofícios ainda mais rústicos contribuíam para a produção, colheita e limpeza da cana-de-açúcar. Os lavradores, eles próprios, as cortavam e faziam passar pelas engrenagens para extrair caldo. Essa manufatura colonial contava com trabalhadores, em sua maioria escravos, mas também com alguns poucos livres. Estes últimos acumulavam riquezas com a produção e o comércio do espírito ardente da cana.